We are rockets pointed up at the stars. We are big.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 Você ainda quer o um beijo? Hum. Um beijo, né? Eu tinha esquecido. <risos> Acho que eu quero sim. É? Uhum. Então vem cá, pegar. Michele, oi. A gente não vai embora não. Pô, já, já estamos aqui há quatro horas. Não tem nenhum ar condicionado nesse negócio e até agora o teu bof não passou. Bof não, é vina. Eis, coloca bem isso na tua frase. ex. Mas eu já já estou colhendo as informações que eu necessitava. Hum, estou vendo recolher. Tá aí olhando pro nada, vendo um monte de gente estranha passar, que, que eu tô aqui esse tempo todo e até agora não vi o Pierre. Você viu? Eu vi muito mais do que eu precisava, filho. Agora aguarde isso aí que a gente vai precisar ir embora. Ué? Mas já, já vai embora? Já? Mas o quê? Cê, cê... Eu sabia, eu não ia me enganar desse lugar. Agora é só esperar uhum. pra eu poder pegar, colocar minha unha na lá dele. Porque a mãe dele, eu já sei onde ela mora. Mas, gente, tá toda toda investigadora essa Michelle, hein? Você tá... Gostou mesmo desse negócio, né? Tá toda trabalhando na investigação com panteras, não sei o quê. Então, vambora, vambora. Vou aproveitar e vou ver se eu marco com a Lu. Lu? Que Lu, garota? Ué, Lu A mulher que foi cortar a luz lá do teatro e me joguei na caixa de luz. Tá certíssimo. É. Tá certíssimo. Vai falar com a Lu. Então, vambora. Música